E aí clãs, aqui de novo, a gente tá voltando com Kunai e Metroidvania sensacional para PC e Nintendo Switch Talvez aí mais para frente para PS4 e Xbox One Vamos continuar? Vamos lá para a cidade Beleza, no último episódio a gente conseguiu o lança-foguetes Que é muito legalzinho, ó A gente está na, na área da montanha, né? E a gente vai... deixar isso pra lá, deixar isso quieto E vamos direto lá para a cidade Tem muitos inimigos aqui com toda certeza Mas a gente vai ignorá-los por completo E agora a gente consegue quebrar a montanha inteira A gente só vai descer tudo tem muita tem muita área a ser explorada aqui viu mas é muita mesmo mas a gente está um pouco acelerado aí na nossa gameplayzinha senão ela não terá nunca fim tem muitas áreas ainda para frente ó oh, que dano sensacional olha só que interessante bem aqui a gente tem um save e também mais uma rocha ser quebrada meu som está em... tá muito alto esse joguinho aqui ele está com um preço razo... <risos> razoável né? Estilo... nossa estou engasgando, desculpa e eu, eu recomendo, eu gostei bastante tem muitas coisinhas legais Tem muitos recursos Upgrades A cidade caiu Eu acho que é aqui que a gente tem que ir? Ah, sim e não, a gente tem que ir para o subnet abandonado Então vou cortar até lá eu não tem porquê salvar agora. É muito fácil as áreas. Com um lança vulgueiro fica muito simples. Acho uma arma, uma arma forte demais. Uma das minhas poucas queixas em relação a esse jogo é que o personagem fica forte demais, muito cedo. Agora a gente chegou na, hora, na área correta. A gente foi no subnet abandonado quebrou os rochedos que estavam é, impedindo acesso essa E agora sim, de forma prudente, a gente vai salvar. Eu vou trocar o chapéu. Não gostei muito desse. Vou colocar o chifrinho. Pobópolis. A gente conversa com o chefe. Legal, você encontrou uma, um caminho para Robópolis As leituras estão dizendo que não estão muito claras Mas eu acho que você, se você subir mais alto você vai ficar melhor Vai entendeu o que o chefe quer, né? Que então, a gente suba Os inimigos são pesadíssimos em Robópolis Apesar do sinal de Wi-Fi não é vai para fazer isso, vai é para mexer com isso vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo lado errado aqui tem uma caixa, tá bom? caixinha escondida um fragmento de coração. Olha uma no, no mapa. Ah, sabia que era um mer aqui. Mas só que legal, tem um segredo aqui, ó. Se não me engano é um chapéu. Chapéu do scout. A pergunta é, estamos indo bem? Não sei A gente já mete o rojão e não pensa duas vezes não Um save aqui, vamos usá-lo né contornando tudo ah, viu? tem um negócio aqui legal nessa área que é um clube secreto a ah, igreja de esquelim essa igreja tem um desafio um dos desafios são subir aqui ó a gente já dominou parece pegar orelhinha <risos> orelhinhas de gatinho tá para fazer o desafio tem que fazer em 25 segundos e 42 e milésimos sem conversar com o cara você quer entrar na igreja grande Lorde Skebin Você tem que provar que é De merecimento Fazendo a prova do Moxemag Aperte o botão e termine Em 2542 Bom É difícil, mas a gente vai tentar Esse é o desafio de hoje Bom, que o Skebin esteja com você Ele falou alguma coisa mais Mais legal, mas Vamos lá, o oh, louco. A gente não tem as ferramentas necessárias. A gente não tem as ferramentas necessárias. <risos> é sim. Se isso não dá, a gente tem que voltar aqui mais tarde Aí, achamos um save e o um model. O que a gente vai fazer sabe o que A gente vai comprar Rocket Jump Isso aqui é muito bom Agora a gente consegue sai voando e os link a gente vai comprar também essas duas ferramentas aí a gente consegue fazer o desafio de skebin para que do lado é, é cá Não precisa se preocupar mais com as moedinhas porque aqui é muito rico viu de moedinhas. Vamos lá tentar fazer o desafio do Squebinho. Carregou, vai! Conseguimos em 24 segundos Não é um tempo bom, mas Mas tá bom ué. Tá concluída Quase um segundo a menos E o necessário é o Rocket Jump e o Slingshot Também o A espada carregada Vamos lá, agora vamos continuar a missão Que é subir Vamos ver o caminho é, pra cá. A gente não está conversando com nenhum robôzinho Porque Sinceramente assim o já não vai ter que legal Viu, mas <risos> A gente errou é Que a gente vai trocar Para metralhadora Pulão E aqui não tem nada o chefe tá ligando excelentes excelentes as leituras estão super claras hum, não parece que eles estão vindo de Robópolis, parece que eles estão vindo de um forte flutuando um, um acima da cidade Você pode chegar lá só cuidado com quem Cuidado com quem pode estar atrás de você, sei lá, é você. Muito bem, olha só que interessante, ó Vocês estão vendo? O chefe acabou de falar com a gente, mas a gente é teimoso, ó Vamos... Haha, <risos> pegamos você agora <risos> Ah, nossa Fomos presos Cadeia Coitadinho do Tab Bom, a gente vai escapar da cadeia E vai ser isso por hoje É... Não tenha medo, Olaf está aqui Você foi pego, né? É... Acontece com o melhor de nós Dos nossos Eu sei, pegue isso É chamado chip de dash Mas você dash através das borras de metais Como as desta prisão você precisa chegar ao Forte Flutuante. E cuidado agora, robópolis está em total lockdown, Está Totalmente trancado. Através desse, desse, dessa privada, eu, eu tenho, eu tenho receio que você não é a prova d'água. Não queremos, que... pula, pula. pegamos o deus, pegamos o de... pula o de... Ó, oh, que legal E não tem cooldown, acho que é um bagulho muito bom Faz é o seguinte, vamos escapar da prisão? Eu só vou escapar da prisão, anjo Para cá não tem como a gente pegar Eu não sei descer daí se não dessa forma A gente está sem armas Sem recursos O que, é que faz aqui? É complicado. Ah, duplo, duplo. Apesar deles de terem roubado todos os nossos recursos, nosso personagem ainda dá o duplo. Aqui, todas suas armas estão aqui junto com algumas moedinhas. Agora sim, a fuga alucinante. A gente poderia dar uma olhada, sabe por quê? Tenho certeza que eu vi um baú aqui em algum lugar. Vamos pegar o oh. Máscara de gangue Agora dá uma olhada na nossa movimentação Como vai melhorar com dash Tá vendo como vai melhorar? A gente já tá empacado de novo Salvar. É oh. o só que temos aqui. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Melhor é pegar ele de surpresa. Melhor maneira de eu pegar ele de surpresa mesmo. Nossa, olha isso. Acho que a gente encontrou um bug. A gente apanhou até... Aí a gente se distanciou <risos> A forma correta, só essa área dá quase 87 Moedinhas, Aqui não aconteceu alguma coisa, a gente acabou morrendo e, e perdeu o item Um bugzinho, depois a gente comunica os responsáveis Então o segredo é manter a distância do robô Olha quantas moedinhas, a gente recuperou praticamente todo o nosso investimento Chefe ligando de novo. Você me preocupou um pouco ali, viu, meu amigo? Tablet. Você pode dar dash agora? Vai ficar fácil passar por onde a gente tinha ficado travado, né? Agora volte lá, meu amigo vai estar te esperando dessa vez. Beleza, a gente vai até lá. Parece que travou ali, mano. <risos> Achando dois bugs numa só gameplay. Que legal, hein? Onde a gente está e onde temos que ir. A gente ainda não tinha passado por aqui. Né? Subir. Tem um belo de save. Está muito próximo do fim da gameplay de hoje. Onde a gente está Onde a gente está indo? Perdidos, temos drones novos, parece. Tem inimigos novos depois que você sai da prisão. Essa metralhadora aí. Às vezes mesmo pegando o foguete nas costas do, do inimigo ele não, não, não resolve Vamos presos de novo Só que agora Pegamos agora Só que não né? Esse baú infelizmente não é pra valer E vamos lá É tipo o chefe dessa área Aqui a polícia Se renda imediatamente Resistência é fútil Beleza É o chefe Ele só vai correndo atrás da gente Manter a distância dele, encostou nele e morreu, a gente vai tomando de, de carrinho em carrinho Às vezes dá certo, às vezes não dá, eu não consigo entender o porquê Conseguimos, nossa dificuldade Olha só o chefe De jeito nenhum é você Segure, Tade. <risos> Carinho do tab. Muito bem Estou feliz de você estar fazendo bom uso desta velha katana. Eu vou fazer com que o chefe saiba que eu deixei você ele irá saber, irá saber o que fazer a seguir. Isso. Muito bem, a gente foi deixado nessa nave. E essa nave é muito grande para fazer um episódio da cidade, mas a nave e é a prisão. né? Então a gente vai encerrando por aqui. Vou só, só ver se aqui então. O chefe falou alguma coisa para gente, mas... E... Yeah fazer o seguinte, a gente vai encerrar o vídeo por aqui mesmo. O um save aqui. Um se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva. Se <risos> vocês gostaram desse mais esse episódio de Kunai, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá nos nossos vídeos, a gente joga Metroidvania, um jogos indie recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, vive amizade!